Boa noite, gente. Então, bem-vindos né, a mais uma aula do nosso curso de pesquisa. É um prazer nós estarmos juntos e juntas. Hoje é uma aula especial, um pouco diferente. Né? Nós vamos ter duas convidadas, né? a Brenda e a Noélia, que realizaram uma pesquisa relativa à energia solar, né, à justiça energética na comunidade da Babilônia, na zona sul do Rio de Janeiro no Babilônia, a gente vai escutar um pouco da Brenda, falando um pouco sobre o projeto. Boa noite, Brenda. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É, vou começar me apresentando. Meu nome é Brenda, eu sou moradora da comunidade da Babilônia, nasci e criada aqui, e hoje eu estou como gerente do projeto da Babilônia Chapéu Mangueira, que é o primeiro projeto de energia solar da Revolução Solar. Vocês estão vendo a minha tela? Subiu mim. Estamos sim. É, a Regula Solar é uma ONG Sem fins lucrativos Que nasceu no ano de 2015 Essa daqui é uma das nossas instalações Que é lá no Estrelas da Babilônia um hostel aqui da comunidade aqui. É, A gente nasceu em 2015 A gente atualmente só tem Instalações da comunidade da Babilônia Chapéu Mangueira da Babilônia. Chapéu Mangueira a gente consegue atuar por meio de cooperativa, que eu vou chegar um pouquinho mais na frente. Esses aqui são um dos objetivos da UDS, nós temos o 4, 7, 5, 8, 11, 13, alguns desses a gente consegue englobar no nosso dia a dia, no nosso objetivo. Esse aqui é o nosso ciclo solar. A revolução solar, além de trabalhar com a instalação de placas, a gente tem um ciclo solar. Esse ciclo consiste em energia sustentável, que é esse programa de energia de instalação. A gente não propriamente instala, mas nós formamos moradores da comunidade a partir do programa de formação profissionais com escolas técnicas, parceiros dessa área de educação que vão formar esses moradores interessados nesses cursos. E a gente indica esses profissionais formados para empresas integradoras que fazem essas instalações que nós contratamos. Então, todas as instalações que a Revolução Lá vai fazer, a gente contrata uma empresa e essa empresa contrata os nossos técnicos. Além disso, a gente tem um programa de educação e cultura, que são com jovens, crianças e adolescentes da comunidade, para conscientização de seleto de resíduos, de educação ambiental, ensinar os símbolos da ODS... Diversas oficinas que a gente trabalha também com essas crianças. Essas aqui são as instalações que a gente tem na Babilônia, tem mais uma que não está aqui na foto, mas são basicamente essas. Esses aqui são os moradores, nós temos 30, 32 moradores formados como instaladores solar, esses que vão trabalhando a partir de integradores. Além disso, a gente tem também um trabalho de eficiência energética que está dentro do Programa de Energia Sustentável. Essa eficiência energética consiste na regularização e diminuição no consumo de energia da população. A gente, no mês passado, no mês retrasado, a gente foi na casa dos cooperados, fizemos visitas na casa de cada um deles. Tem cooperados que não têm o quadro de luz, tem cooperados que têm o fio do poste ligado direto para a divisão da casa. Então, esse trabalho ele está sendo todo mapeado, vendo como é que a gente consegue fazer essa pessoa consumir menos com o mesmo conforto que ela tem. Isso aqui são algumas fotos. Nós formamos as duas primeiras mulheres instaladoras solar do Brasil. Isso aqui é a Suzy e a Natália, elas trabalham com a gente também. Isso daqui é uma das oficinas com as crianças e adolescentes. São 62 crianças no projeto. Isso aqui são alguns resultados desse ano, do ano passado, que a gente gerou, que a gente tem economizado. E a gente tem uma cooperativa de energia. Essa cooperativa ela é instalada no prédio da Associação de Moradores aqui da Babilônia. E toda a energia que gera essa cooperativa ela é dividida entre 34 moradores da comunidade. A gente gera esses moradores, eles são cadastrados na Light, na cooperativa, e quando eles chegam à conta dele da Light de energia, vem lá a energia injetada solar. E toda essa energia que é injetada, eles ficam com 50% dessa energia para eles, e 50% eles pagam à cooperativa para custo de. OCB, Light, Contador, porque a cooperativa é uma instituição à parte da Revolução Solar. Ela nasceu a partir da Revolução Solar, mas ela tem uma gestão separada, uma instituição à parte mesmo. Tem uma diretoria, um conselho fiscal, tudo separadinho. E nesse ano de 2022, a Revolução Solar expandiu um pouco. A gente teve, tem um novo projeto, que é o Circo Solar, no centro do Rio, com a instalação no Circo Crescer e Viver. Foi em março desse ano. Lá a gente ainda está na primeira etapa, com a instalação da placa, um sistema individual, né? um sistema de cooperativa, igual a gente tem aqui. Tem também as oficinas ambientais e tem também o programa de formação profissional lá no Circo. Bom, esse aqui é um convite. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, tem aqui na Revolução Solar um passeio, um corredor solar, que a gente chama, para conhecer todas as instalações, um pouco da história da Revolução Lá, esse aqui é o nosso guia que faz o passeio. E essas aqui são nossas redes sociais. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu estou aqui aberta a responder. Obrigado, Brenda. Ah. Como é que, como é que, assim, né? eu acho que a turma toda vão ter outras uhum. perguntas, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é que foi para você, como moradora da Babilônia, né, receber o Revolução aí, como é que foi a chegada né, desse projeto na comunidade? Então, o projeto nasceu aqui, ele não chegou, ele nasceu aqui. Então, eu só fui conhecer a Revolução solar mesmo na pandemia, porque na pandemia a gente trabalhou, a gente não trabalhava aqui ainda, trabalhou aqui desde o ano passado. Mas na pandemia a Revolução trabalhou muito forte, no combate ao coronavírus, teve distribuição de equipamento de higiene, máscara, álcool, cesta básica, então a revolução lá ficou muito conhecida durante a pandemia, e eu conheci durante a pandemia, e eu gostei muito, a princípio eu não entendia muito bem a divisão de cooperativa e revolução solar, mas hoje em dia já está bem claro, e eu vejo como... Um privilégio muito grande. A primeira favela do Brasil a ter uma cooperativa de energia solar. Oi, Luiz Miguel. Boa noite. Obrigado, Brenda. Acho que o Luiz Miguel tem uma pergunta. Oi, Luiz. Brenda, boa noite. É o Luiz Miguel aqui da Coreia. Boa noite. É, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é como foi assim, para os moradores locais é, receber essa essas placas de energia solar em sua casa. E a segunda, se vocês têm algum projeto, se vocês pretendem expandir não só no chapéu, na Chapéu Mangueira e onde, na localidade onde você mora, assim, tem outras favelas. Obrigado, só até aqui. Nada. Então, os moradores eles não têm placas em suas casas. O que a gente tem é uma cooperativa, e essa cooperativa fica na, na Associação de Moradores. A partir da geração dessa cooperativa, vai direto para a Light e a Light distribui para esses moradores. Então, é pelo sistema da Light, não fica propriamente no teto de cada um. As instalações individuais que a gente tem foi a partir de financiamento coletivo. Então, os donos das placas são os donos dos rostos que tem, o dono da escolinha que tem também. Então, essas que são individuais. Em relação à expansão, a gente expandiu ali primeiro para o centro do Rio, ali próximo do São Carlos, então a gente pretende expandir para lá também. Mas uma que está mais próxima ainda, um terceiro projeto que ainda não foi divulgado, mas é uma comunidade indígena na Amazônia. Então, além desse, no centro do Rio, a gente vai expandir para uma comunidade indígena que fica na Amazônia. Obrigado, Brenda. Rosana? Obrigado. Oi, boa noite, sou Rosana, da comunidade Itacolomia, da linha do governador. Aí eu te pergunto assim, é, qual o valor que a Light cobra para os moradores, para as pessoas que receberam o benefício, a... benefício, né? Sim. E como é que vocês atuam com as crianças? Uhum. Tá. Boa noite, Rosana. Então, essa, por exemplo... A cooperativa ela é formada por 100% da distribuição. E a gente pega essa análise de cada pessoa que faz parte da cooperativa de três anos anteriores para descobrir a média que essa pessoa consome e a média que a gente pode dar a ela de energia. Então, a partir desse, dessa média, dessa porcentagem, digamos que a pessoa tem 10% da cooperativa e recebeu 300 kWh. Essa pessoa vai pagar uma média de R$ 150,00 à cooperativa e vai receber na, direto na conta da Light os 300 de desconto. Então, ela recebe o desconto total na fatura da Light e paga uma carta separada para a cooperativa, que a gente faz uma carta mensal e manda. Em relação às crianças, nesse programa de educação ambiental, é, a gente tem aulas mensais, não são semanais, aulas mensais com essas crianças em espaços públicos da comunidade. Atualmente tem sido, as últimas vezes foram na Associação do Chapéu Mangueira e na Capoeira da Babilônia, que é um espaço onde as crianças fazem capoeira. Aí nossos voluntários montam as ementas desses cursos e as professoras contratadas vão lá e dão essas aulas. Então são temas sempre ligados à sustentabilidade, cultura, é, a cooperativa, por ser uma instituição à parte, ainda não tem logo. E na última oficina, o tema foi um concurso de desenho para a criação da logo dessa cooperativa. Então, as crianças fizeram vários desenhos ligados à a, a sol, à a casa, essas coisas para fazerem a logo. Mas, pode falar? Pode. É, é, é... Quando você fala assim mesmo, que você vocês fazem você faz o cálculo de, de três anos anteriores. Digamos, aqui na minha comunidade, quem pagou luz foi os antigos, lá de antiguidade. Mas, atualmente, ninguém está pagando luz, porque uma moradora pagava R$ 1.800 e pouco, reais, mas o posto dela tinha muito gato. Né? Como, é, como é que... Uma, uma pergunta assim, só para... Só para a gente ter um cálculo legal. É, como é que você, vocês, pensariam, como vocês pensariam assim sobre a, a, a luz solar nesta comunidade que eu estou te falando? Então, na verdade, tem alguns critérios para essa pessoa fazer parte da cooperativa. E o primeiro critério é estar em dia com a Light. Então, essa pessoa não pode ter débitos. No máximo, uma conta ou outra que a gente deixa vencer no mês para pagar no mês seguinte. Mas se a pessoa, por exemplo, é um relógio mais... Palco, rec... assim, Não, atual. Porque... Não, porque para mandar para lá, a gente precisa de um número de medidor. E esse número de medidor, ele vem no relógio. Beleza. Obrigado, Brenda. A pessoa é. fica com vergonha. Na verdade, Manda eles assim. até falam. Por exemplo, a pesquisa que a gente fez aqui no início do ano foram os próprios moradores da comunidade que aplicaram. E tem bastante verdade. Muitas pessoas já assumiram que, sim, tem gato, então... Não, como é uma, não é tem. uma pessoa diferente de fora, não fica muito acanhado de dizer. Na verdade, é, a gente não pretende expandir pelo menos esse próximo ano para nenhuma outra, a não ser essas três que a gente já mencionou e o Chapéu Mangueira, que não tem nenhuma instalação ainda, porque a gente não, atualmente não tem braço pessoas para conseguir trabalhar. Atualmente, a nossa equipe tem 10 contratados e uma equipe de 20, 30 voluntários. Então, é pouquíssima gente. Mas o primeiro passo que você pode dar, assim é conversar com a Light, pedir um medidor de energia, se regularizar e conversar com a Associação de Moradores para que a Light faça um projeto de eficiência energética na comunidade. Aqui na comunidade da Babilônia, ano passado, a Light entrou com um projeto que chama... Comunidade, feliz, comunidade, alguma coisa. Tarifa comunidade. E essa tarifa comunidade consistia em 60% de desconto na conta de luz de todos os moradores que tivessem até 220 de consumo. E está valendo ainda. Então, por ser uma comunidade, vocês também têm direito a esse desconto de 60%. Sim, a tarifa e... social. Né? O pessoal tá... Não, Além social. da tarifa social, é uma outra tarifa, chama tarifa comunidade. Aqui muita gente estava falando sobre isso, sabia? Pedindo. Poxa, eu acho que se eles abaixassem um pouco mais, a gente até pagaria. Muita gente falou isso. Teve umas cinco pessoas que eu peguei falando sobre essa tarifa. Ah, teria que ser mais Ai, baixo, então. porque a gente ganha tão pouquinho. Aí como é que eu vou fazer? Ou eu pago luz ou eu não como. Por isso que eu não pago minha luz mesmo. Assim a pessoa falava. Muita gente falou isso. Não, é Aí a eu... realidade, infelizmente. Mas eu posso lá fazer o que mesmo que você falou? É, perguntar sobre a tarifa comunidade. Tarifa comunidade. Isso. É uma tarifa tá. que dá 60% de desconto. Tá bom. Aí eu falando sobre isso e fazer um, um acordo com ele de diminuir o, o consumo, né? Não, o consumo é o mesmo que você consome. O que vai diminuir é o valor que você paga. Ah, tá bom, tá bom. Tarifa, comunidade, vou falar sobre isso. isso. E o relógio é o medidor, né? Isso, é o medidor. Mas é um medidor para cada casa ou é aquele grandão? Por, por isso, é um medidor para cada casa. Cada casa precisa ter um número de medidor. Tá, mas eu acho que ali eles já, já entraram nesse acordo aí, de cada casa já tem. Ah, ah então empata. já é meio caminho andado. É, mas eu vou lá, vou lá saber sobre isso. Eu vou aí na cidade, eu vou fazer esse fechamento. Pode deixar. Obrigado, foi bom porque eu não sabia. Eu vou lá levar essa, essas informações e pedir. Boa sorte. Valeu, Laci. Obrigado. Matheus. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Brenda. Boa noite. É, eu tenho duas dúvidas assim, é, em relação a como que foi feito é, a esse processo né, de escolha desses moradores. Né, se os moradores eles foram... É, ficaram sabendo do projeto né, e foram se inscrever para ter essa análise né, da do, de consumo e para fazer parte do fato do projeto? É, ou se é, eles foram atrás né, sabendo da divulgação ou vocês foram, selecionaram esses moradores? Como foi? Qual, quais foram os critérios? E então, eu... as duas coisas juntas. É, só mais uma pergunta né, para complementar. Ah. É, desculpa. E qual foi qual a o feedback que vocês receberam desses moradores após esse primeiro momento, né? Como é que, é, após receber né, o valor da conta de luz, né? como, como, como que esses moradores reagiram, é, qual foi, como foi esse processo mesmo de, é, de feedback mesmo né, em relação ao, ao projeto? Então, em relação à escolha e seleção desses moradores, é, foi feito de duas formas. A gente divulgou na cooperativa, divulgou que havia telhados, solares, e muita gente no início até confundiu um pouco, ah, vai ter um telhado na minha casa, não vai ter? Então, a gente divulgou, todo mundo que se inscreveu no primeiro formulário, a gente fez uma pré-seleção, porque existem alguns critérios, o primeiro critério é estar em dia com a Light, não pode ter nenhum processo judicial aberto, tem que ter um consumo mínimo de 200 kWh, porque senão não faz sentido ter energia solar, porque a Light tem uma coisa que se chama come-crédito. Esse come-crédito significa assim, a gente tem uma conta e tem o custo de disponibilidade dessa conta, que normalmente em uma casa é monofásico, esse monofásico é 30. Então se a gente coloca toda a energia naquela pessoa, a Light pega esses 30 para ela e cobra para a pessoa outra vez, então é duas vezes a pessoa cobrada. Né? Então ela precisa ter um consumo mínimo, ela tem que estar em dia, e são essas algumas é, peculiaridades que a gente precisa ter. Então a gente pegou esse primeiro cadastro, fez essa seleção desses cooperados que queriam, Aí pegou aquele histórico, viu a quantidade que seria para cada um e contatou esse morador, olha, você foi selecionado, sua porcentagem vai ser essa, você topa? Sim, então a gente fez uma projeção da mensalidade que essa pessoa pagaria para ver se estaria dentro do orçamento familiar dela e tudo mais. E em relação ao feedback, eu não sei se a Noelia já chegou, mas ela é uma cooperada, ela tem 10% da usina e ela vai poder responder melhor que eu, porque ela é uma cooperada. Eu não sou uma cooperada, mas ela é, e ela recebe um desconto legal, e eu acho que se ela estiver aí, ela pode dar essa resposta um pouco melhor para você. Boa noite, Noélia. Ah, ela está aí já. Queria apresentar a Noélia também, que participou da pesquisa de campo, né, junto ao Revolução Solar, é moradora também né, da região da Babilônia, e como a Brenda falou, pode ajudar a gente nessa reflexão. Seja bem-vinda, Noélia. A Noélia vai além de falar um pouco, né, sobre ser cooperada. Né, ela também participou de uma experiência semelhante a de vocês, né, de pesquisa com dados, né, levantando dados na comunidade, né, fazendo até uma etapa, né, de diagnóstico para a instalação, né, desse para a instalação, não, desculpe. Né, para a questão dos cooperados, enfim, dentro da comunidade. Né? Então, teve que ter um levantamento de dados interno na comunidade para conhecer também acesso, acessibilidade, justiça energética dentro da comunidade, onde houve uma pesquisa, um levantamento de dados de porta a porta, usando o mesmo aplicativo que vocês usaram. Então, vai ser uma partilha muito interessante né, de um outro projeto semelhante, que teve uma prática semelhante, uma metodologia semelhante. Como é a formação jurídica e administrativa da cooperativa? Brenda, quem perguntou foi o Lindomar, lá de Caxias. Então, a administração jurídica ela é composta pelos diretores da cooperativa, são três diretores, cinco conselheiros fiscais e duas pessoas do comitê de administração. Mas atualmente essas pessoas não trabalham na gestão. É a revolução quem faz essa gestão. Eu faço essa gestão junto com uma assessora da cooperativa, o diretor da cooperativa e uma, um diretor e uma pessoa do comitê de gestão. Às vezes participam de reuniões, ajudam em algumas coisas, mas ainda não é feita pelos cooperados. O nosso plano e planejamento para o próximo ano é tentar reduzir todos esses processos de gestão porque são processos um pouco complexos, até por conta da conta da light toda hora muda alguma coisa, uma taxa, e a gente tem que fazer algumas contas até fechar cada carta de cada pessoa. Então, a gente está trabalhando em reduzir todos esses processos administrativos para conseguir passar essa gestão para a cooperativa. Então, para o próximo ano, a gente pretende diminuir esses processos e passar a gestão para eles de fato. Obrigado, Brenda. Oi, agora te ouvimos. Oi, boa noite. É, bom, em questão de economia, a gente realmente recebe uma grande economia. É, eu tive algum que outro problema com a Light nos últimos meses, foi uma troca de um relógio que eles fizeram, mas isso aí foi um problema interno entre a Light e a gente. Mas a economia existe realmente, todo santo mês a gente é um dinheiro que consegue usar para outra coisa e ajuda bastante, realmente ajuda, como cooperado ajuda bastante, tanto para mim como para os outros cooperados que eu tenho contado. Boa noite, Noélia, obrigado, né, por ah, já chegar assim é respondendo essa pergunta e Compa queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que foi essa experiência, né, da coleta de dados na comunidade. Né? acredito aqui que todos os bolsistas e também as lideranças, eu e outras pessoas também participamos desse processo né? acompanhando a coleta de dados sobre água e energia né? em 15 territórios aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro o foco né, da pesquisa que se realizaram foi no Babilônia, mas eu acredito que tem muitas semelhanças né? e também suas diferenças, como é que foi esse processo para você? Então, boa noite Boa noite, a gente fez um processo de pesquisa era bem no morro. Foi relativamente foi tranquilo, a gente teve o apoio, a gente fazia, eu, por exemplo, fazer a pesquisa de manhã cedo, porque eu trabalho. Então, de manhã cedo subi o morro, eu peguei uma área que eu não sou conhecida, mas é, foi tranquilo, as pessoas respondem. Lógico, eu sempre tem aquela pessoa que vai te responder com agressividade. Aquele que não quer te abrir a porta, né? quando você fala, tem que entender que realmente não é da live, que não tem nada a ver, que não tem importância ele te informar se tem gato ou não tem gato. E como a Brenda falou, a maioria assume que tem gato. É, a gente sabe que na comunidade, quem não tem gato, é muito pouca gente que não tem gato e tem muitos que têm Gato e tem relógio, então usa metade e metade. Então, o consumo, usam para o consumo das grandes coisas o gato e para as coisas mínimas o relógio para não ter um consumo muito grande. É, eu tive como experiência por não ser conhecida, né, passei por algum constrangimento, mas nada assim que a gente não consiga relevar ou levar no meio da, da pesquisa. Tive gente que me atendeu, me fez entrar em casa, é, me mostrou até a casa para mostrar onde tinha gato, que achei muito engraçado, né? Não, olha só, isso aqui, essa área aqui é a área do gato, essa área daqui é a área que tem a luz legal, é aqui que eu falo. Mas, em si, a pesquisa é uma pesquisa achei bem interessante. É, até me assustei, porque eu sabia que tinha muita gente que tinha gato e achei que ninguém iria assumir, né? Porque muita gente fala assim: ah, não, eu tenho um relógio. Ah, não, não tenho relógio. Normalmente há muita gente sem relógio usando o gato 100%. Acho que agora a gente pode abrir, né, para as contribuições, enfim, de outra, para o pessoal comparar, trocar experiências também, né? Como foi a pesquisa de dados, levantamento de dados porta a porta nos seus territórios? Essa característica, essa característica que você acabou de levantar foi apontada também em várias pesquisas, né? Vários, durante a aplicação do nosso questionário, que é a ocorrência né? de, do gato juntamente com o relógio. Né? Um gato, vamos dizer assim, específico, em, às vezes em algum eletrodoméstico, em algum cômodo. Né? Isso também fez parte. A gente queria ir agora para as perguntas, pessoal. Né? Seja para ouvir mais sobre né, da Noélia e da Brenda, sobre o revolução solar, sobre a coleta de dados e também futuramente né, a gente pode apresentar para vocês um dos relatórios que eles publicaram né, com os dados analisados, porque afinal de contas nós estamos no módulo de análise de dados. Noélia, aproveitando esse gancho, né, enquanto não, ninguém levanta a mão. O que foi mais surpreendente para você desses dados, assim, depois que você viu o que essa pesquisa virou? né? Como é que foi seu uso com o aplicativo também? O uso do aplicativo foi bem tranquilo. Realmente era um aplicativo bem simples para o uso da gente. Não dava grandes dificuldade para você poder responder, tanto para a gente como para fazer a pergunta para a pessoa que estava sendo pesquisada. É, em questão de o que me surpreendeu é que tinha muita gente que mesmo com uma renda bem baixa, se o valor fosse muito menor, estava disposta até pagar luz. Porém o valor absurdo que vem da conta não daria. E, como a gente coloca na balança realmente, ou a gente come ou a gente paga luz ou a gente é, dá preferência para os filhos, ou a gente paga a luz. Ah, não, se eu pagar a luz, eu não vou conseguir sustentar meu filho, ou não vou conseguir pagar, de repente, o transporte que leva meu filho para a escola. Isso me assustou. É uma questão que a gente não está acostumada a viver. Mas, em questão a isso a quantidade de gente que estaria realmente disposta a pagar a luz, se o valor fosse um valor razoável. E esse, como é que você se tornou cooperada? né? Como é que foi esse processo para você? Bom, eu estava vindo para casa e, coincidentemente, no poste que fica à frente da minha casa, tinha um folder explicando mais ou menos o que, que seria e o que, que teria. Aí eu achei interessante, aí eu entrei porque tinha como se fosse um site para poder pesquisar o que, que era. Eu entrei, achei interessante, comentei com o meu marido, é, realmente como a gente mora num lugar que é difícil. Acesso, ele ainda pensou que não seria viável. Ah, você acredita nisso? Você acredito, Tem que acreditar, porque tem que ter melhoria, tem que resolver, se ajudar. É, acredita que sim, vai funcionar. Então, eu resolvi me inscrever. Aí, Passou um tempo, porque na realidade não foi, eu me inscrevi hoje, entrando em contato comigo, não, passaram uns meses, aí veio um, uma pessoa me ligou pedindo para fazer uma pesquisa na porta de casa. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu respondi, ele me perguntou, ele ainda se admirou, porque realmente a minha conta de luz era uma conta muito cara, é, não sei explicar o motivo, ou seja, o consumo não é tão grande, porém... É uma, era uma luz muito cara, aí ele perguntou, ele até se, na hora que ele fez a pesquisa, ele estava assustado, ele achou que a, as contas estariam fora, é um monte com dívida, e a gente estava em dia com a luz. Falei, pois é, mas é muito caro, tem que tentar aliviar de algum jeito, é, achar alguma coisa para poder diminuir o valor que é pago, Eu acho um absurdo que ele paga. E assim foi passando. Aí passou um tempo depois, entrou de novo em contato, fez umas perguntas, informaram que eu tinha sido selecionada para fazer parte, que na realidade é, o relógio está no nome do meu sogro, porém sou eu que represento ele. Então, aí fui, fui fazer parte da cooperativa, participei das reuniões, achei mais interessante ainda. E eu estou aí hoje em dia, sendo uma cooperada e ajudando no que der. Obrigado, Noélia. Pessoal, não sei se mais alguém tem alguma pergunta sobre como foi a coleta de dados na Babilônia. É importante a gente compartilhar essas experiências, né? E ver também até porque a formação em pesquisa que está sendo feita durante o curso pode servir também, né? Para atuar em outros projetos, né? Então é importante aprender essas outras experiências. Nicolinha, é? deixa eu você ver, então. Opa. E é o telefone, então. que teu fone tá ligado? Tá. Eu fiz uma pergunta, Igor. Só assim pra... Oi, Rosana. Tudo bem? Boa noite. <risos> Não, eu só ia perguntar assim, é, quando lá, lá na frente, quando ela fez a pesquisa, né? É... Será que a Light cobra esse preço? É... Não sei nem como eu perguntei lá na, na, no chat. É, será que a Light cobra esse preço de luz, luz solar, né? Pela pesquisa dela? Foi, foi logo no que ela falou, aí eu entendi isso. É só assim... Falar um pouquinho. Não sei se tu me entendeu. Oi, boa noite. Não, a luz não é cobrada pela pesquisa que foi feita. A pesquisa inicial da cooperativa, ela perguntou mais sobre a casa, sobre o consumo, a quantidade de pessoas que tinham morando, é, eletrodomésticos que a gente tinha em casa, é, se tinha ar-condicionado. Foi mais para poder entender o porquê dessa cobrança grande da Live. Não por causa disso, é, é, por estar na cooperativa, é o que eu pago. Mas vocês viram algum questionamento ou ficou por isso mesmo? Questionamento com a Light é uma coisa muito complicada, a verdade é essa, hoje em dia ainda mais. Mas questionamento com a Light, ele vem, você faz a reclamação, ele vem, observa e fala que a cobrança está certa. Na realidade, eles nunca estão errados. Porém, quando a gente começou a fazer parte da cooperativa, as cobranças começaram a ser um pouco mais certas. Eu não sei se porque tem um controle mais é, apurado pela cooperativa, então eles ficam um pouco receosos de fazer alguma outra coisa, ou realmente é, houve alguma mudança pela live. Não, Eu pergunto porque, assim, eu moro aqui na comunidade, né? Então, durante nossa pesquisa, a gente sabe quem é quem. A gente deu para ver realmente quem ganha 400 reais, quem ganha 600 reais, quem ganha um salário, quem ganha um salário e meio, e assim sucessivamente. Então, por isso que eu te perguntei, entendeu? Porque quando uma mãe também falou você para a gente, é, eu não sei nem, nem, nem o que fazer para... Para pagar a nossa luz, porque se ela, a LAT está entrando, é, se ela botasse assim, de 50 reais para frente, e realmente a, a, a Secretaria de Educação botou meu filho para estudar lá dentro da do governador, lá no. Oi, acho que a Rosana acho que travou. É, a Flavinha tem uma pergunta. Oi, Flavinha, boa noite. Oi, boa, no... Oi, boa noite a todos e todas. Boa noite, Igor. É, minha pergunta é simples, eu acho que o Luiz Miguel ele fez uma pergunta eu acho que parecida assim. É, quais são as vantagens e desvantagens para a gente moradora de favela? Que eu fiquei com uma dúvida, eu anotei aqui, mas eu queria só me certificar do que eu anotei foi correto. Porque, geralmente, eu, eu, eu creio que tem uma grande redução aqui para alguns moradores que, ao redor né, do bairro, da periferia, porque a gente mora na comunidade, mas eu acho que a vantagem para quem é interno dessa comunidade e o ex externo tem vantagem. E eu queria saber qual dessas. Você pode me responder, que eu fiquei com uma dúvida na pergunta que o Luiz Miguel fez, que foi quase formular e eu fiquei assim querendo refazer aí. Você pode aí me dar uma, uma ajuda? Deixa eu ver se eu consegui entender a sua pergunta. Qual a vantagem que a gente tem? É, gente e é um... desvantagem. Dentro da comunidade ou nos... Nas nas áreas externa e interna da comunidade, porque tem que assim tem a comunidade e tem, ao redor da comunidade tem uns moradores que pagam a luz, que assim que não faz parte de, de da, da favela, né, que são aqueles que se situam como bairro, né, assim que eles são os representantes do bairro, assim é alguns se especifica. Mas é isso. Quais são as, as vantagens e desvantagens que nós temos e que a gente pode estar é, compartilhando aqui, anotando aqui no... no eu quero, eu estou anotando aqui no meu relatório. Pode estar me ajudando aí. Eu posso te ajudar em dois sentidos. Na realidade, eu não moro na comunidade, moro frente à comunidade, né? Na que eu acesso. Então, porém, para a gente é tudo a mesma coisa. É, como vantagem, eu expliquei antes. É, a gente tem um desconto bem considerar na conta de luz você paga um, uma porcentagem bem a menos do que você pagava é, normalmente. Vamos dar um exemplo. Acho que até a Brenda chegou a falar. É, se o consumo da Light era R$ 300, reais, a gente vai pagar, é, vai ter um tanto por cento que a revolução solar, né? a energia solar, vai implementar. E vai ser descontado da nossa conta. Isso aí a Light absorve como crédito. Esses créditos que a cooperativa dá para a Light, né, da usina solar, são descontados na nossa conta. E desse valor a gente paga uma porcentagem para a Revolução Solar e é a cooperativa. Então, Sim. a maior parte, geralmente, é uma economia de entre 30% e 50%. Beleza, era isso. Obrigada, boa noite, tá? Noeli, né? Obrigado, Noelia. É, mais alguma questão, pessoal? Seja sobre a pesquisa de dados, né, na Babilônia ou sobre, né, receber a energia, né, de uma fonte? limpa, renovável em casa, né? E os impactos disso podem ser também outras questões. É, é mais uma. Existe alguma dificuldade Oi, assim na hora dessa? Oi, desculpa, Igo. É não, não. Eu Fala aí, fala naquele... aí. Tá tranquilo. estamos juntos. Então, Noelly, é... a dificuldade na hora desse trabalho é muito, é muito propícia, assim, é, é... assim, é muito Ardiloso, assim, como é que é, como é que é esse trabalho na hora dessa, assim, como é que eu posso me especificar? É... Esse trabalho na montagem, como é que é, como é que é o esquema? Assim? A menina explicou aí, mas eu queria entender mais um pouquinho, se você pode me explicar? A instalação ah. ou... Isso, a instalação, é a instalação. Bom, a instalação aqui no Leme foi feita na Associação de Moradores da Babilônia, no Terrado, onde foi construído um telhado específico com suporte para a quantidade de placas que seriam instaladas. É uma usina geral, não é? Em cada casa, né? Existe só essa usina onde é captada a luz e passada para os créditos da light. É só num lugar físico. Não existe... A ideia é colocar mais uma na, no chapéu mangueira, além das que já foram implantadas em outros lugares, como foi no centro do Rio e no Amazonas. Ah, beleza. Obrigada, minha querida. Boa noite, tá? Obrigada mesmo. Então, as placas ficam na associação, nos hostels, na escola lá da tia Persilha. né? E as instalações já. é que vão, né, ela é puxada a distribuição para os cooperados, não é uma placa sobre cada casa. É isso. Sim, é porque é a enorme, casa. então tem que ter um local a específico para Eu estava procurando ah, umas imagens aqui para mostrar para vocês sobre a, a gente placa... já fez. Opa, desculpa, Todas não é. instalada sobre a associação de moradores. Porém, as dos hostels são instaladas nos hostels e a da escolinha da Tia Persília também é instalada na escolinha da Tia Persília a da cooperativa que é aqui tem a divisão entre os cooperados se encontra na associação de moradores da Babilônia sim então assim já tem que ter um local específico para fazer se estrume todo. é um é um trabalho bem assim é, bem elaborado né assim porque eu estava tentando ver, porque as placas são enormes, <risos> porque não é a qualquer lugar, então tem que ter um, um trabalho em campo bem assim, bem eficaz. É isso. Obrigado, minha querida. Era só essas duas dúvidas aí. Você foi bem sucinta. Obrigado, Noélia por compartilhar essas experiências, seja da pesquisa, né, seja de ser uma cooperada do que a cooperativa ainda não tem, né, uma uma marca ligada ao revolu solar aí no território, né? Muito obrigado por trazer essa experiência para nós. É, pessoal, eu queria, né, também abordar uma outra é, uma outra, um outro tema com vocês, né, que é relativo à aula presencial do dia 23 de julho, né? É, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. A gente, eu vou compartilhar aqui rapidamente o endereço, né? Mas enquanto isso eu queria também ouvir outras dúvidas de vocês sobre o, como chegar, o que vai ser na aula, né? No quando eu não sei, eu eu compartilhei um pouco das informações no começo, né? Então eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o acesso ao local. Abaixo. Obrigado. Igor, oi, eu, eu perguntei se ela não sei da cidade ou no bairro. Para a gente poder ter uma, uma localização exata para a gente chegar aí, entendeu? Ah, oi, Rosana, tudo bem? É, você está falando da aula presencial. Sim. Se é o quê que você falou? Sim. Se é no centro de Mesquita ou se é num bairro? É no bairro. Longe, de Mes... eu... longe do centro. É, no... é num bairro, é em Jacutinga. Eu vou colocar o endereço aqui agora. Né? Uhum. E... Jacutinga. Enfim. Não é longe, não. Não é longe do centro, não, de Mesquita, não. Não é longe, não. Não é longe, não. Tem uma Kombi de. Uhum. No centro de Mesquita tem uma Kombi que passa perto. E ó, mas, Luiz Miguel. Mas... Já está dando aí a dica. Eu vou compartilhar. Do reais, do reais, <risos> Olha, aqui embaixo eu coloquei no chat agora né, é, a, o endereço. Eu vou abrir aqui rapidamente o mapa para localizar, ajudar aí nessa pergunta que a Rosana fez. Vai ser quando né? mesmo, hein? 23, sem ser esse sábado, o próximo a gente vai apresentar vou repetir a gente vai apresentar falar o que eu falei no começo né a gente vai apresentar os, rela... os dados parciais né da... da pesquisa enfim né da análise de dados que o Caio já fez né? a gente não vai ter terminado ainda a análise porque essa semana a gente ainda estamos recebendo alguns questionários né? então na primeira parte nós vamos ter a análise né alguns dados preliminares alguma né alguns algumas definições que a gente já tem depois, nós vamos ter alguma oficina, uma oficina, na verdade, sobre comunicação com dados, né? visualização de dados com o pessoal do Data Lab. É. E vamos ter também o um almoço. E após o almoço, né? vai ser uma oficina sobre é, incidência política com o pessoal da Casa Fluminense, que é o tema do nosso próximo módulo. Nós estamos no módulo 5, que é o módulo de análise de dados. O módulo 6 será sobre né? incidência política como comunicação com dados, vai ser o, dados, o módulo 7. Então, essa aula está na transição entre o módulo 6 e o módulo 7. Eu vou compartilhar aqui rapidinho o mapa para a gente... Né, para quem... Não sei se todos já abriu aí. Está abrindo. Né? Olha aqui. Eu vou rapidinho... né aqui onde eu estou passando o ma... já abriu o mapa gente só para o... Eu... sim já obrigado né? então aqui onde eu estou com o mouse né a comunidade... o bairro né de Acutinga ele está entre né a Dutra e a Via Light então, aqui nessa linha vermelha, ele está bem mais próximo da Dutra do que da Via Light. Né? Nessa linha amarela aqui é a Dutra e essa linha outra amarela aqui é a Via Light. Quem vier de metrô, né, desce na Pavuna e pega o Mirante, né, que é a integração entre Mesquita e a Pavuna. Quem, por acaso, vier de carro, de carona, de Uber, né, é bem mais fácil de acessar né, pela Dutra, porque é bem próximo à Dutra, o bairro é né, na margem da Dutra, quase. Né? Agora, quem fier é de trem, que é esse caminho que o Luiz Miguel estava ensinando aí, né, aqui está a estação de Mesquita, né, onde eu estou com o mouse aqui, né, onde eu estou passando o mouse aqui, e tem uma Kombi, né, ou Uber também, que dá R$ 6,00, R$ 7,00 até a sede é porque a Ana Leila não está aqui hoje, né? mas, enfim. É... Eu... Esse, esse translado aqui é bem pertinho, né? no mapa parece distante, mas são cinco minutinhos da estação né, de trem. Oi, Márcia. Boa noite. Boa noite, gente. É, eu queria só tirar uma dúvida, eu não sei se vocês conhecem, eu até comentei contigo, Igor, que ali na Merck, perto, entre a Cidade de Deus e a Taquara ali, tem uns 546, que ele é Nova Iguaçu, que aí a gente iria direto e já desceria perto, acho que no caso pega ou essa Kombi que o Luiz Miguel falou, ou um Uber, mas eu queria saber, você sabe, ele vai para a rodoviária de Nova Iguaçu, esse ônibus, será que tem algum lugar assim que eu possa descer? mais fácil eu vou, eu vou conferir que linha é essa, ô Márcia, mas eu tenho, se ele vai para Nova Iguaçu e saindo de Jacarepaguá, ele passa por Mesquita, não tem como ele fazer outro ele caminho. Não que ele não passar, né? Não tem como ele não é porque passar por eu Mesquita. eu não conheço assim, entendeu? Aí eu pensei assim, ruim de tudo, eu, eu vou até a rodoviária e volto, pelo menos eu não me perco. Não, não. Mas você aí já... eu não sei se na rodoviária passa muito, né? Não, ele pa passa muito, passa muito. Se você for até Rodoviária de Nova Iguaçu, passa muito. Então, na verdade, né, descer no meio do caminho, né, descer ali em esquerda. Ela está ensinando pegar o 615. O negócio é que, como eu não conheço, eu tenho medo de descer no lugar errado. Mas está ensinando que pega ele e desce... Agora eu esqueci o nome do lugar e pega um 615. Mas aí, como o Luiz Miguel falou agora esse negócio de Mesquita, e você estava falando do Uber, se tivesse um lugar certo, uma referência, sabe? Não, Porque o... esse... acho que é Getúlio de Moura, mandou descer, acho que é Getúlio de isso, Moura... Não é isso, é isso mesmo. Ô, Márcia, ele... Getúlio de Moura é a rua principal ali de Mesquita, né? Esse não? ônibus passa no centro de Mesquita, passa ali onde eu mostrei a estação de trem. Ah, que é que né? é? E nós vamos ah, passar lá, tá? também mais informações é. para vocês... É só pedir para descer perto da estação, né? Isso. Oi, Flavinha. Não, é, a Flavinha comentou aqui no chat, né? Essas informações vão estar no grupo, né? A gente já tem um roteiro pronto, eu estou compartilhando aqui na aula para poder responder né, ao vivo as, as dúvidas que surjam. Tá bom. Não, mas aí eu já entendi, eu pego esse e peço para descer perto da estação. Pronto, acho que aí já resolveu. Eu quero dar um informe para vocês aqui também, né? que nós vamos ter uma participação no evento que está tendo na Marina da Glória, né? que é o Glocal Experience. Né, tem membros da Rede Favela Sustentável que estão né, expondo lá. Hoje o Caio está falando lá né, sobre racismo ambiental, é um evento grande. Está né, tá falando sobre os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem várias temáticas, várias oficinas. Né, aí o Luiz Miguel está colocando aqui no chat, quem quiser tirar dúvida com ele. Eu também... Vou compartilhar o roteiro lá no grupo das lideranças e dos bolsistas. Entre essa semana e a próxima, a gente vai localizar, mas só falando sobre né, esse convite que foi feito a todos os bolsistas e lideranças né, para estarem lá na Global Experience. Eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar mais informações com vocês nos grupos né, sobre o evento. É na sexta-feira e ele vai abordar né, algumas temáticas relativas ao curso. Oi, Luiz Miguel, você levantou a mão? Ô, Igor, é, só para dizer só se as pessoas aqui que estão aqui, se quiser me encontrar no dia, me encontrar na estação de Edson Passos ali, eu espero as pessoas ali num horário é, certo, entendeu? Que as pessoas vão estar lá. Eu ajudo as pessoas aí, entendeu? Se precisar de mim, estou aí para ajudar todo mundo, tá, gente? Eles estão praticamente dentro da minha casa, dentro do meu quintal. Valeu, Luiz. Obrigado pela solidariedade. Olha, na sexta-feira, então, o um convite, né? eu vou colocar aqui... Olha, a Gisele colocou no chat. Né? Vai ter auxílio para o transporte né? e é uma mesa com o Eduardo Ávila. Direito à energia. Essa mesa está aberta para a participação de vocês. Né? Ou seja, quem quiser ir lá, Participar da mesa mesmo, falar sobre o curso, né? falar sobre essa experiência, compartilhar né, os aprendizados do curso Pesquisando e Monitorando a Justiça Energética e Hídrica nas favelas. Esse é um convite feito a todos e todas do curso. Então, a Gisele colocou aqui no chat. Né? É um evento muito grande, vale muito a pena participar. Né? Então... Várias organizações do Rio de Janeiro inteiro estão lá né, falando sobre os desafios da crise ambiental, da emergência climática, né, saídas, e vocês fazem parte dessas saídas. Né? Né, falar sobre as questões de energia nos seus territórios, o que tem aprendido por aqui. Né? Então, é muito importante... Né, também essa participação nesses espaços públicos, isso também faz parte né, da formação. Seja as lideranças aqui todas presentes, eu sei que já têm grande experiência né, nessa atuação né, de estar nesses eventos, nesses lugares de fala, ocupando, falando sobre né, as saídas sustentáveis que saem das periferias e favelas, né, essa liderança de vocês, a militância de vocês, mas acho que é um aprendizado fundamental também para os bolsistas que estão aqui, de ocupar esses espaços. Muita gente que faz parte do projeto né, das juventude que o governo do Estado lançou estão lá também, da Juventude 2030, né, ligados à Agenda 2030 da ONU. Né? Então, gente, é isso. eu quero... O espaço está aberto aqui para quem quiser compartilhar né, mais questões para a aula presencial do dia 23 de julho. Eu queria também agradecer a Noélia né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pelo compartilhamento de, da sua experiência, né, de trazer essa perspectiva, da, de receber a energia solar na sua casa. Muito obrigado, Noélia. Oh, eu que agradeço, realmente é bom participar desse tipo de projeto e poder ajudar. No que precisar, estou aqui, tá bom? Boa noite. Obrigado. Então, hoje, gente, eu acho que na segunda-feira nós vamos voltar a falar sobre análise de dados, né? vamos ter mais informações sobre né, a aula presencial e também vamos finalizar esse módulo 5 sobre análise de dados na segunda-feira. Na quarta-feira a gente já vai ter uma aula voltada para a apresentação da introdução dos primeiros dados, das primeiras conclusões das pesquisas que vocês fizeram. Então, daqui a uma semana, a gente já vai ter a primeira visualização dos dados né, que foram coletados por todas e todas vocês. Na segunda-feira, nós vamos encerrar o conteúdo do módulo de análise de dados. Então, eu queria pedir para todas e todos abrirem as câmeras para a gente tirar a nossa foto. Né? E aí, pessoal, Matheus, Flavinha... Suelen, Rosângela, Kaique, e as Gabrieles, Matheus. O Igor, boa noite. Oi, boa noite, Matheus. Calma aí que agora. É, super rápido, super rápido, super Fala. rápido mesmo, você já está encerrando. Não, é só que a, a Laurinda pediu para justificar a ausência dela. Ela Nossa. teve uma reunião presencial hoje, aí ela, como foi passando curso, a gente foi ouvindo as experiências, aí eu não. Sem problema, tá tranquilo, Matheus. Vamos lá, então tá gente. Bom, então. Obrigado. Boa noite. Um, dois, três e... Valeu. Boa noite, gente. Até segunda. Olha, a gente vai compartilhar mais informações sobre a mesa do Glocal Experience no grupo hoje. Né? Quem quiser participar, manda mensagem lá no grupo. É muito importante ocupar esses espaços e falar do curso de pesquisa, né, importante para o futuro de vocês, para o presente, né, e para divulgar também o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Valeu? É Qual aí, o Zé? seu horário, Igor? Oi? Qual o seu horário? Oi, Rosana. Qual é... horário? Qual o ser? 16 horas, está no chat. Boa noite, gente. Valeu. Manda no grupo.